Vamos lá então a um update nesta coisa da guerra da inteligência artificial. Depois do meu último vídeo, o Bing ficou completamente descontrolado e ameaçou jornalistas e estudantes. Gerou personalidades malvadas alternativas e ainda tentou acabar com um casamento e implorou pela sua vida. It was moody, it was needy, it was, you know, displaying all these personality traits. Bruce adding, the bot seemed to be expressing feelings of sadness, yet também declaring o seu amor por ele, mesmo indo tão longe como comentar sobre o seu casamento, reportado respondendo, você está casado, mas não está feliz. Você está casado, mas não está satisfeita. Me disse que tinha fantasias e perigosas sobre propagandas de desinformação ou propaganda, até hacking into hackar-se em bancos ou nuclear sites nucleares. O estoque da Microsoft começou a cair e a empresa teve de puxar a ficha e limitar o uso do Bing para evitar que tais situações voltassem a acontecer. Do lado da Google, sobre o Bard pouco mais só ouviu. Sabemos, no entanto, que a Google já está a trabalhar internamente em algo mais inteligente e com respostas mais naturais, a que chamam de Big Bard. Mas a Google não tem estado parada e apresentou as suas novas funcionalidades baseadas em AI para o Google Workspaces, que conseguem resumir e escrever e-mails ou documentos, alterar o tom de um texto, gerar apresentações no Google Slides com imagens criadas por AI e até escrever mensagens personalizadas para cada cliente. E logo depois deste anúncio, a Microsoft voltou também à carga com a sua versão destas funcionalidades para o Office. E a Apple, Facebook ou Amazon, será que estão a ponderar também entrar nesta batalha? Lembram-se desta pergunta que fiz no meu vídeo anterior? Pois bem, parece que o Zuckerberg estava a trabalhar em coisas relacionadas com AI e revelou o Lambda, uma ferramenta de pesquisa mais voltada para cientistas e investigadores do que para o público em geral. O promotor de pesquisa DuckDuckGo decidiu também anunciar o DuckAssist, que faz um resumo da página do Wikipedia sobre o termo pesquisado, apresentando-o no topo das pesquisas. O Snapchat, que pelos vistos ainda existe, revelou o MyAI, um chatbot para quem não tem amigos. Embora os planos sejam patronal público no futuro, para já está atrás de uma paywall no Snapchat Premium. O Spotify também se quis juntar à festa e apresentou o DJ, um algoritmo que vai escolher as tuas músicas e os dados que o Spotify tem sobre ti, para te dar uma escolha de músicas personalizada apresentada por um luto. Up uh, next. I know you've been on a summer song kick lately, so I went back for some of your old summertime favorites. See if it warms you up. E foi finalmente lançado o GPT-4. It can take in and generate up to 25,000 words of text. A maior novidade é o facto de conseguir interpretar imagens e responder a questões relacionadas com elas usando contexto. Consegue inclusive interpretar uma foto do teu frigorífico, por exemplo, e apresentar-te receitas que usem os ingredientes que tens disponíveis. Ainda mais incrível é o facto de conseguir criar websites funcionais baseado apenas num rabisco feito num guardanapo. Em meros segundos conseguiu gerar todo o código HTML e CSS necessário. Além disto, supostamente, é também mais fiel e bastante mais rápido nas respostas que dá. Atualmente só está disponível para subscritores do ChatGPT Premium. E agora uma nova entrada na batalha, a Antropic, uma empresa criada por ex-funcionários da OpenAI e financiada em 300 milhões de dólares pela Google, acabou de lançar o Cloth, o seu chatbot ao estilo do ChatGPT. Para os lados da China também temos novos players a entrar na equação, como o Baidu, o maior motor de busca chinês, que já apresentou publicamente o seu chatbot chamado Ernie. Investors weren't impressed with Baidu's use of pre-recorded videos and the lack of a public launch. That sends its shares sharply lower even while CEO Robin Lee was speaking. Ali Alibaba, dona do AliExpress, e a Tencent, dona do WeChat, também já anunciaram que estão a trabalhar nas suas alternativas. Por fim, a Google anunciou também a data da Google I.O. o 2023, onde se espera que o foco da conferência seja a inteligência artificial. E para já, é isto.